A semana começa com ela, mais um Rapidinhas do Nézio Abugento, com as notícias do universo da cultura pop que você precisa saber para comentar antes com seus amigos. Velozes e Furiosos 7 está destruindo recordes de bilheteria. O filme rendeu quase 150 milhões de dólares no fim de semana de estreia nos Estados Unidos e chutou a bunda do recorde anterior do mês de abril, que era do Capitão América, o Soldado Invernal com 95 milhões. Normalmente em abril os filmes não rendem tanto quanto em julho, mês de férias dos americanos. Velozes e Furiosos 7 será, pelas projeções, o filme da franquia dar o maior lucro. A projeção internacional é que o filme chegue perto dos 400 milhões de dólares no mundo apenas no final de semana de estreia. Eu fiz um vídeo sobre Velozes e Furiosos 7, clique aqui e confira. Rob Liefeld, o cara que criou Deadpool, compara o filme que vem por aí com os filmes do Homem de Ferro e Guardiões da Galáxia. Raramente os criadores dos personagens em quadrinhos que vão para o cinema ficam empolgados com isso. Vide o Alan Moore que sempre pede para tirar o seu nome dos créditos dos filmes. Mas como o Liefeld é um tremendo de um marqueteiro, eu entendo ele fazer um Huawei em cima da sua criação. O problema é que o Rob Liefeld é um pateta que deu sorte na vida. Guilherme Del Toro disse que já mandou o roteiro de Dark Universe para ser aprovado pela Warner Bros. Dark Universe vai unir uma série de personagens sobrenaturais do Universo DC em um filme que eles criam a sua própria Liga da Justiça. Enviamos o roteiro para a revisão e agora tudo depende de calendário. Eu acho que o roteiro e os personagens estão sólidos, disse o Guilherme Del Toro. Dark Universe ou Liga da Justiça Sombria terá John Constantine, Zatanna, Deadman, Etrigan o Demônio e outros personagens, Del Toro disse ainda que não tem certeza se vai conseguir conciliar as agendas para dirigir o filme. Mas o novo filme vai sair? Sim, seja nas mãos dele ou seja ele como produtor, não interessa, esse filme vai sair.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 Clique em gostei e assista aos outros vídeos do Nerd Rabugento. A onda de levar os contos de fada da Disney para o mundo real não para de crescer, depois de fazer um live action da Malévola de levar Cinderela aos cinemas, anunciarem um Dumbo com pessoas reais, agora é a vez do ursinho Puff. Sim, pra mim vai ser sempre Puff, não me venha com essa de pu. igual o Caco do, dos Muppets. Kermit me de meu rabo, eu sempre vou chamar de Caco o sapo. E o Jesse Eisenberg disse como ele se sente na pele de Lex Luthor. Eu nunca tinha raspado a cabeça antes, é frio pra cacete.